O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo perto da cruz de Jesus Estavam de pé a sua mãe A irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena Jesus ao ver sua mãe E ao lado dela o discípulo que ele amava Disse a mãe, mulher este é o teu filho Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe Daquela hora em diante o discípulo a acolheu consigo Depois disso Jesus sabendo que tudo estava consumado E para que a escritura se cumprisse até o fim Disse, tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre E levaram na boca de Jesus Ele tomou o vinagre e disse Tudo está consumado E inclinando a cabeça entregou o espírito Era o dia da preparação para a Páscoa Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pedir a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança E logo saiu sangue e água Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar Queridos irmãos, queridas irmãs Estamos celebrando a Missa Maria Mãe da Igreja Instituída recentemente pelo Papa Francisco Onde nos convida a olhar para Nossa Senhora E rogar-lhe em favor da nossa igreja Para que ela possa continuar sendo fiel à missão que recebeu de seu filho Jesus Fiel no anúncio do Evangelho Que a igreja também se torne como mãe E possa acolher a todos Realmente com esse carinho de mãe E também como mãe Mostrar o caminho a todos os seus filhos, que esse caminho é Jesus, salvação da humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, foi de pé, aos pés da cruz, na hora do maior sofrimento que Maria acolheu a humanidade como sua filha. Assim a cruz, como que uma cátedra, serviu de apoio para que o próprio Jesus expressasse as palavras que legitimariam sua mãe, Maria, como mãe de toda a humanidade. Foi na cruz que Jesus entrega sobre os cuidados de Nossa Senhora toda a humanidade, a igreja. E é aos pés da cruz que Maria Recebe então esta missão A mesma humanidade Que condenaria O seu filho à morte de cruz Representada agora Pelo apóstolo João Lhe era entregue também por ele Mulher, este é o teu filho Esta é a tua mãe Maria então se torna Nossa mãe Mãe da humanidade, mãe da igreja Naquele momento a qual ela passava Pelaquela experiência mais angustiante da sua vida Lhe era tirado um filho Mas ela recebia a humanidade toda A igreja como seus filhos Por isso então Maria, como Jesus É para nós Exemplo de aceitação da vontade do Pai. Ao assumir submissa, de coração aberto, a vontade do Pai, tornando-se então partícipe do plano de redenção da humanidade. Para dar amparo à humanidade, Jesus esperou pela hora da cruz, e nos deu o entendimento de que Maria estava, estaria presente na nossa vida, na hora da festa e na hora da dor, como intercessora e modelo de fé e aceitação da vontade do Pai. Lá no início do Evangelho de São João, está lá Maria nas bodas de Caná. Aqui aos pés da cruz está Maria, também, numa festa de casamento, onde só tinha alegria, presença de Maria Aos pés da cruz, presença de Maria E é isso que Jesus quis garantir para cada um de nós Como mãe da igreja, como mãe da humanidade Que qualquer que fosse a circunstância da nossa vida Que possamos sentir sempre a presença da mãe para nos ajudar, para nos socorrer, para nos amparar, para passar à nossa frente, para resolver situações que muitas vezes a nossa insegurança e o nosso medo nos impede. Nas nossas horas de alegria, nas nossas festas da vida, nas nossas vitórias, nas nossas conquistas, lá está Maria, naqueles momentos de tribulações, de provações, de dificuldades, naqueles momentos que nos surgem cada coisa que nos pegam despreparados e desestrutura toda a nossa vida, lá está Maria. Porque Jesus nos quer ver firmes, como estava Maria aos pés da cruz. E Ele sabe que sozinhos... Jamais iríamos conseguir permanecer firmes, firmes naquele momento de alegria, porque muitas vezes a gente pode ficar tão entusiasmado e perder o chão. Firmes no momento do sofrimento, porque basta nos acontecer qualquer coisa e a gente já desmorona. Mas Maria é uma mulher forte, ela soube fazer firmes, firme em todos os momentos da vida. E por isso Jesus quis garantir-lhe a sua presença Como mãe, mãe da igreja, mãe da igreja Mãe da humanidade, perto de cada um de nós Para que a gente jamais desmorone Como mulher, como mãe Maria sabe compreender as nossas fraquezas As nossas dificuldades E assim mesmo, sem compreender nada tudo aquilo que acontecia na vida dela, desde o momento do anúncio que ela seria mãe do Salvador, passou por toda aquela trajetória da peregrinação de Jesus até Jerusalém, até o alto da cruz, a crucificação, o túmulo vazio, mesmo muitas vezes as coisas serem meia confusa na cabeça de Maria, Maria se torna para nós exemplo de fortaleza, de obediência, de acolhimento à vontade de Deus. Por isso que Maria é na nossa caminhada de cristão, na nossa caminhada de católico, a nossa companheira de caminhada. Como eu havia dito, nesta caminhada, Maria conhece aonde a gente é mais fraco. Maria conhece aonde nós sofremos mais por causa das nossas dificuldades. Por isso, como mãe, ela é solidária a cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, acolher Maria na nossa vida é trazê-la justamente para mais perto do nosso coração como uma mãe que está presente na nossa vida e na vida da nossa família. Então, ao celebrarmos esta missa desta noite, Possamos como João Acolher Maria na nossa casa Acolher Maria na nossa vida Acolher Maria no nosso coração E tenhamos sempre essa certeza Aconteça o que nos acontecer Caminhemos para onde for Maria estará sempre conosco E vamos de pé Falar isso para Maria Cantando pelo menos a primeira estrofe e o refrão, pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai, estenda a tua mão, ó oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem, ó oh, vem conosco, vem caminhar. Santa Maria vem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.